Recentemente a Warner avisou que vai passar a usar uma inteligência artificial para escolher os próximos filmes dela. E a gente vai falar um pouquinho sobre como isso pode ser problemático. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E essa esse é também, também cores. cores. Não é muita novidade o que está acontecendo com a Warner porque outras empresas já fizeram isso, mas a gente realmente tem que olhar muito bem para o que está sendo feito da Inteligência Artificial. É, e a gente não está dizendo que Inteligência Artificial é algo que não deve ser usado porque, assim, é uma realidade, a gente não pode ignorar isso e, de certa forma, ajuda a gente em várias coisas, desde o nosso celular até as propagandas que são melhores para a gente e tal, mas quando essas inteligências partem do que, que a gente está consumindo e como a gente está debatendo sobre as coisas ultimamente, às vezes, isso pode ser perigoso por um lado, talvez, racista, homofóbico ou misógino, né? Sim, tem muitas questões de quando você cria uma inteligência artificial porque ela, obviamente, não pensa sozinha. Você tem que ensinar certos problemas para ela, você hum. tem que ensinar certas questões para que ela consiga desenvolver. Ela é um algoritmo. É, e não é de hoje que a gente tem vários exemplos de bots e inteligências artificiais que andam em certas redes e começaram a criar uma personalidade muito agressiva e completamente preconceituosa e fica um pouco perigoso esse tipo de ideia, esse tipo de formato, ser quem vai escolher as próximas grandes produções de estúdio, né? E a gente sabe muito bem quais são os filmes que recebem o boicote, né? Pantera Negra e Capitão Marvel estão aí pra mostrar muita coisa. Então, assim, é complicado você pensar que uma empresa consegue focar o que vai ser o marketing do seu trabalho e fazer um passeado nele. É muito perigoso. É, eu acho que no momento que a gente tá aqui na história, porque a gente tá tendo inúmeros casos e notícias de inúmeras coisas, que vem de um discurso de ódio muito perigoso e a gente não pode ignorar que o que anda sendo endeusado e, e, e premiado e elogiado são vários filmes que são protagonizados por homens e geralmente com certa violência problemática envolvida no meio. A gente está falando, obviamente, Coringa aí e como é que fica pra essa inteligência artificial entender que o que dá Prêmio: Que o que dá bilheteria e o que dá certo para a crítica é exatamente esse tipo de filme. Ela pode entender aquilo dele como algo bom e falar: Não, estúdios, continue produzindo esse tipo de conteúdo porque é o que é bom e o que dá certo. E isso é muito perigoso pra gente enquanto minoria e grupos, assim, em vulnerabilidade. E não só isso, é um entretenimento batido. A gente já tá cansado, gente. Eu não aguento mais ver filme de gangster. Eu não aguento mais ver filme de violência. Eu quero ver outras coisas. É, e eu acho que é isso. O que a gente tem que pensar não é negar essa realidade de uma inteligência artificial, mas saber alimentar o tipo de informação e tipo de conteúdo que a gente dá pra ela. Porque ela tá sendo feita pela gente. Então, a gente tem uma responsabilidade pra colocar isso no caso dessas grandes empresas, né, para saber que o público não quer só isso e não é só isso que tem que ser engajado e louvado por aí, né? E é isso. assim Não dá pra você ensinar isso pra uma máquina. Ela não tá preparada pra entender isso. Depende da gente, né? Depende da gente. E quem está fazendo não está pensando desse jeito. É óbvio que as pessoas vão pensar em lucro. A gente reconhece isso. É uma empresa. Mas se você só avisar o lucro, você não vai ver na qualidade. E não adianta nada ficar vendendo essa inteligência como algo que faz o que um ser humano demoraria meses pra fazer e ela faz em alguns segundos. Se demora é porque tem um motivo, tem que ser pensado. Você tem que ver o que tipo de narrativa tá sendo tratado ali as pessoas. Você tem que pensar numa inclusão para poder ter representatividade e uma visibilidade maior para inúmeros grupos que não são os privilegiados já, né? Pois é, é muito complexo para você depender tão rápido e tão fácil de uma máquina. Eu sou 100% a favor das máquinas. Eu falo isso toda hora. Revolução vem. Revolução vem aí, mas para a revolução das máquinas chegar, elas têm que estar tá bem, elas têm que estar tá prontas, elas têm que entender o que é o pensamento. É igual criança, né? É igual filho. Exatamente. Você não consegue fazer isso desse jeito ainda. A gente tem que reconhecer que nós não chegamos nesse patamar. Uhum. E a gente tem vários exemplos assim, não falando tanto de filmes, séries, saindo um pouquinho, a gente não fala de música aqui no canal, mas playlists feitas por seres humanos são muito mais interessantes e geralmente você consegue se identificar muito mais do que feitas por script, né? Então a gente tem um exemplo aí que quando tem humano, quando tem alguém envolvido, o resultado acaba sendo muito mais próximo do que a gente, como ser humano, realmente é. E às vezes não é só sobre isso. Às vezes é muito mais sobre diversão e sobre entretenimento. Como é que você explica pra uma máquina que existe uma playlist adverbios de moda no funk? Ela não vai entender, mas a gente é se muito, diverte É muito isso. específico, é muito específico. E o que a gente tem que... Eu acho que refletir sobre isso tudo é o perigo que isso pode trazer e a gente não quer chegar a esse ponto, porque a gente já está tendo uma realidade por si só, sem a ajuda dessa inteligência, a gente está tendo muito problema, a gente não precisa de mais problema. E agora, podendo você ter um véu, um muro para essas pessoas se defenderem e falar não foi a gente é. que fez, foi só um Como script. uma máquina, a gente resolve depois. É isso, é mais fácil você arrumar culpados. E é cruel você jogar a culpa para cima de uma coisa que depende do seu algoritmo, que depende das suas respostas. Então, no fundo, no fundo, a culpa é sua, sim. Você que fez, né? Mas é um debate muito complicado e complexo de fazer, mas eu acho que o que a gente está querendo chegar, o ponto que a gente está querendo fazer, que não é debatível, que é você tem que prestar atenção que tipo de coisa você está alimentando para esse tipo de inteligência artificial e é perigoso você não fazer isso agora, nesse início, enquanto a gente ainda tem certo controle desse tipo de inteligência, né? Sim, é isso. Você não pode depender 100% dela. Você tem que entender que ela tem falhas ainda. Ela não chegou, ela não tá pronta. Ela não tem um armazenamento suficiente pra entender como funciona a mente humana. E a gente não pode ignorar o fato que a indústria tá dando mais chance e voz pra uma máquina do que as minorias em Hollywood, né? Maneiro, né? Muito Faneiro. legal. Mas agora a gente <risos> quer saber de vocês, gente, qual a opinião de vocês sobre esse Top. muito delicado e muito, muito difícil de se falar. Vocês acreditam na revolução das máquinas? Vocês acham que elas vão voltar agora firmes e fortes? Vocês acham que ainda tem um tempinho para elas chegarem lá? Gente, não esquece de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E você pode continuar assistindo TV em Cores no vídeo aqui do lado. E caso não seja inscrito, apertar no botãozinho aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.